Tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitórias e abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Descubra como a mentira age, tá bom? Então vamos lá. Vou falar sobre, a, sobre, a, sobre a, a verdade e a mentira. Vai ser muito interessante nesse vídeo. Então, vamos lá. Vamos lá. Certo dia, a mentira e a verdade, elas se cruzaram. A mentira, então, disse para a verdade. Super bom dia, dona verdade. E a verdade? Ela falou, né? Foi conferir se realmente era um bom dia. E ela olhou para o céu, para o alto. Não viu nenhuma nuvem de chuva, verdade, e ouviu os pássaros cantando. E vendo que realmente era um ótimo dia, respondeu, bom dia, dona mentira. A mentira falou, tá muito calor hoje, não é, dona verdade? E a verdade vê que, que a mentira falava a verdade, se, se desarmou. A mentira então convidou-a para se banhar no rio. Lá foram as duas. Primeiro foi a mentira. Pulou no rio, tirou sua roupa e pulou. E disse, venha dona verdade, a água está ótima, uma delícia. E assim que a verdade, sem dúvida, sem duvidar da mentira, tirou sua, suas vestes e mergulhou. Quando a verdade mergulhou, a mentira saiu da água correndo e vestiu-se com as suas roupas da verdade e foi embora. Mas a verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se as roupas da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu assim mesmo a caminhar aos olhos de outras pessoas. Era mais fácil aceitar a, a, a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua sabe porque você assistiu essa história de hoje nesse vídeo porque você é uma pessoa assim que tem se agarrado a mentir-se não é verdade você está na verdade e se agarrado se agarrando né a todas essas mentiras e não perseguindo aquilo que você realmente quer você não tem, né, que, que. Você não tem o que é necessário. Ou seja, é mentira. Você já passou da idade? É mentira. Você sempre ficará sozinha? É mentira. Você sempre vai enfrentar dificuldade financeira. É mentira. Você nunca vai ser feliz no amor. É mentira. Você nunca vai se, se livrar desse vício, dessa doença. É mentira! Ou seja, são todas mentiras que o inimigo plantou na sua mente. Você está dessa forma, é se auto-sabotando, tentando fazer com que a sua mente encare esse de fato, né? esses falsos argumentos como verdade, pois assim irá se sentir menos culpado por sua falta de vontade, de ânimo, determinação, perseverança, disciplina ou coragem. Conscientize-se de que, de que esse é o jogo do inimigo, ok? Você pode ter motivos válidos, Pode talvez, de repente, ter passado por uma grande injustiça, pode, quem sabe, ter enfrentado uma perda financeira, uma decepção amorosa, uma traição ou uma doença grave. Mas o que você não pode mais é ficar aí sentado sobre as cinzas se comportando como uma vítima. E lambendo suas feridas, será que você não percebe que se comportando dessa maneira não está apenas sendo afastado do seu destino, não sendo mais, ou seja, mas também negligente com com o dia da vida, né? Que Deus te abençoe. Eu quero falar aqui pertinho da câmera para você. Olha, é sério. Por favor, não saia mais por aí aceitando Mentiras. Dizendo que você não pode. O que você não consegue. Que não é capaz. Né? Ou que já não. Já, já, já não. Já Já não, não, não tem o que é necessário para a sua vida. Você, você tem sido. Tudo o que você precisa. Para prosperar na sua vida. Na sua geração. Ei! Ei! Não aceite mais as mentiras. Livre-se hoje, agora, de todas elas. Agora vai, abandone as desculpas. Pare de se concentrar nos aspectos negativos. E agora, mais do que nunca, você precisa é seguir os desejos do seu coração. Você pode fazer todas as coisas, sim, através de Cristo, então, trace um, um, um risco no chão e, e devida, vida, recomeça o seu amor a mudar o seu estado de ânimo e conquistar o seu espaço no reino, entendeu? É o que eu falo para todos. Se esta mensagem se conectou com você, o que, que você precisa fazer? Compartilhe ela para o maior número de pessoas. Até o próximo vídeo.